Fala Léo! Que eu amo! Meus amores, se você é novo pela quem não me conhece, eu sou a Paula Tavares e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vai concordar com esse vídeo aqui em cima, se você acessar esse card, onde eu falo sobre as medidas. Lá eu digo um pouquinho da importância dos motivos pelo qual você precisa tirar as medidas da sua cliente antes de começar a confeccionar aquele projeto. Veja bem! Você tirar a medida é muito importante, mas você tem que aprender como fazer isso. E nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar as principais medidas para você iniciar o seu projeto com crochê. E se você também trabalha juntando a costura com crochê, aí que você precisa saber mesmo, porque cada corpo tem uma modelagem. E isso vai fazer toda a diferença no trabalho final. Vamos começar? Então, vamos! Aqui, eu tô me vendo para vocês entenderem. Nós temos um corpo, né? Vou fazer da forma mais realista possível. Estou fazendo o meu corpo para vocês entenderem. É importante que vocês comecem da seguinte forma. Peça pra sua cliente ficar com a postura do corpo reta. Nada de ficar assim, corpunda, sabe? Caída, nada disso. Porque tem gente que já tem, né? É, esse formato do corpo assim, corpundo. a precisa se de deixar o corpo reto. Então, nós vamos começar pegando a fita... E medindo aqui o busto, é né? O busto, você vai pegar na parte maior dos seios, né? do bico dos seios e vai medir aqui. Pronto, pega a medição do busto. Isso aqui você mede o busto da sua cliente. Agora nós vamos ao quadril. Quadril, a maior parte do bumbum, ok? Aqui é a maior parte do bumbum, quadril. Agora, nós vamos pegar a parte aqui da altura da cintura, do ombro, certo? A cintura. Mas antes, a gente vai pegar o... Como é que a gente faz a medida do ombro? Tá vendo esse ossinho aqui, ó? Esse osso que a gente tem? A gente vai pegar esse ossinho e a parte aqui maior, tá vendo? Então, aí você vai medir aqui o ombro da sua cliente. A altura do ombro até a cintura... A gente vai medir. Porém, deixa eu pegar a primeira cintura para vocês entenderem. Você vai perceber, quando você fazer assim, você mesmo, você tem uma quebra aqui, ó, que é a cintura, certo? Você faz assim, você sente. Então, você vai pegar, a sua cintura é aí, nessa quebra, onde tem esse ossinho. Não é aqui no umbigo. A cintura não pega a parte do umbigo, a cintura é nessa parte do osso aqui. Então, aí é a, a cintura da sua cliente. A altura do ombro à cintura, quando você quer confeccionar uma peça, você vai pegar a altura aqui, a maior parte, até a sua cintura, certo? Aí, se por acaso você vai fazer uma bata soltinha, você pega a altura dessa cintura, até onde a altura do bumbum, né? A maior parte do bumbum, que a gente já fez a medição, se for uma peça um pouco mais solta. E aí, vem outras medidas, como a medida da manga... Manga comprida, você vai pegar aqui abaixo do seu osso e vai até a marcação aqui da junção das mãos. Tá vendo? Desse ossinho aqui das mãos. E é essa parte aqui. A manga comprida. Então, agora a manga curta, você vai pegar o ossinho e vai medir. Essa questão da manga é muito relativa ao seu projeto que você vai criar. Certo? As medidas principais são é busto, cintura. Quadril, ombro, também é uma medida muito certeira. Outra medida, a largura dos braços. Você não pode deixar essa largura apertada, certo? Tem que ser um pouco assim, não tão rente, mas também não tão folgado. E você vai deixar a marcação daquela vacina que a gente toma ali, é a marcação da largura dos braços. Então, as principais medidas são essas. As outras medidas são de acordo com os projetos que vocês vão fazer. Como a largura da coxa, né? Se a sua peça pede, você tem que saber. Então, você vem aqui a largura da coxa. Aqui no joelho, né? Próximo ao joelho. E assim por diante. Mas essas que eu te passei agora são as principais medidas. E aí, deu para entender? É muito simples tirar as medidas. É só você ficar atenta e pedir sempre para sua cliente ficar ali certinha. Outra coisa importante... É legal que na hora que você faça esse processo, né, que você vai tirar as medidas, peça para sua cliente vir com uma, uma roupa assim, conforme eu mostrei aí no vídeo, um pouco colada no corpo, com um sutiã não tão com bojo, porque isso altera o tamanho real da peça que vai ser confeccionada, mas que ela vinha com um sutiã, né, geralmente que ela usa normalmente, para não ter tanta diferença. Então, uma peça colada no corpo... É muito importante essas observações. E se você gostou desse vídeo, foi rápido, foi esclarecedor, deixa o seu joinha, sua curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!